Esse vídeo foi criado para que a gente consiga superar aquele sofisma da infalibilidade da Bíblia. E também para explicar qual é a diferença entre um texto canônico e outro apócrifo. Mas irmão, esse assunto já está encerrado. Não está escrito que toda a palavra da Bíblia é inspirada por Deus? Quando Paulo disse isso para Timóteo, você acha mesmo que ele estava querendo se referir às suas próprias cartas? É, não tinha pensado nisso. É claro que Paulo não escreveu a carta com a intenção de tornar ela uma escritura sagrada. Mas então, o que, que Paulo estava querendo dizer com a escritura? Sei lá o que ele pensava, o que importa mesmo é saber como Jesus definiu o que é escritura. No texto de Lucas 24, como a gente já viu no vídeo anterior, Jesus descreveu as escrituras em três grupos a lei de Moisés, os profetas e os salmos então além de ter que retirar os livros históricos e o texto de Salomão é importante que a gente também venha considerar os profetas que vieram antes e depois dos mencionados na bíblia e como é que os judeus definem o que é a escritura? é um pouco parecido com a definição de Jesus, mas não é a mesma coisa a Bíblia judaica é composta de 24 livros e também é chamada de Tanakh. Basicamente, ela contém o Pentateuco, que é a lei de Moisés, os profetas e os escritos. E note que existe uma diferença da definição que Jesus deu para a escritura, pois quando é colocado escritos, isso pode ser qualquer coisa. E é uma coisa bem mais ampla do que Salmos. Existe também o cânon bíblico católico e o cânon bíblico protestante, que contém menos livros. E assim fica claro que não existe um consenso absoluto das comunidades religiosas a respeito do que é católico canônico ou não. Por exemplo, o próprio reformador Lutero não concordava com a inclusão dos livros de Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse no cânon bíblico protestante. Isso porque ele não acreditava que esses textos colaboravam muito bem para dar ênfase para as doutrinas do protestantismo. E o que significa cânon? O cânon é uma vara de medir, ou seja, uma régua. E aí você tem que perceber qual é o espírito que está por trás dele. Uma régua é usada para medir, para realizar alguma espécie de julgamento. Só que Jesus disse para a gente não julgar para que não sejamos julgados. Ou seja, a gente não deve medir para que não sejamos medidos. É esquisito mesmo esse negócio de cânon. E quem tem autoridade para dizer? Aquilo que é canônico e aquilo que não é Os textos são definidos pelos líderes das instituições religiosas São eles que estudam e escolhem aquilo que deve ser considerado como sagrado E aquilo que deve ser ocultado Só que a gente deveria estar seguindo Jesus E não os líderes religiosos mas por que os líderes religiosos iam querer ocultar os livros? Sempre quando algum império quer estabelecer alguma espécie de dominação cultural, eles não costumam permitir que as pessoas pensem demais, nem podem questionar demais, e muito menos podem criar novos textos que também sejam inspirados por Deus. Pois se fosse assim, esses dominadores do rebanho de Cristo acabariam perdendo o controle sobre o povo. Por isso que a palavra que é usada para se referir aos livros que não estão no cânon é apócrifo. Mas por que, que muita gente séria ainda insiste nesse negócio do cano bíblico? Muitos religiosos buscam as escrituras porque eles acreditam que nelas eles vão encontrar a vida eterna. Mas Jesus disse que isso está errado. Porque as escrituras existem para dar testemunho a respeito dele. Porque vida espiritual é só Jesus quem pode dar. A partir desse texto de João 5, você percebe que existe uma ordem de importância estabelecida. Buscar Jesus e as palavras de Jesus são mais importantes do que a busca pelas escrituras. Então a gente precisa se acostumar com o fato de que existe uma hierarquia de importância dentro das palavras escritas. Por exemplo, as palavras de Jesus que são citadas nos Evangelhos, que não são só quatro, são mais importantes do que as palavras descritas nos outros livros, por exemplo, nos profetas. E quanta importância tem as cartas do Novo Testamento? As cartas de Paulo, por exemplo, nem entram na definição que Jesus deu para as escrituras. O que é estranho é que na Bíblia a gente encontra mais falas de Paulo do que de Jesus. E esse é o problema da gente ficar estudando demais o Novo Testamento. A gente pode acabar virando seguidores de Paulo ao invés de discípulos de Cristo. E não tem importância a gente ler as palavras de Paulo, contanto que isso seja feito à luz das palavras de Jesus. Mas infelizmente o que acontece é justamente o contrário. Mas então, na verdade, a Bíblia não é sagrada? Se a gente tirar os quatro evangelhos que são fundamentais, faz a contagem do restante dos livros. A partir da definição que Jesus deu para a Escritura, como sendo a Lei de Moisés, os Profetas e os Salmos, a gente percebe que a Bíblia contém duas vezes mais livros que não estão enquadrados como Escritura do que livros que seriam de fato. Mas então a Bíblia está mais para um livro apócrifo que canônico? Se a gente for usar o sentido que essas duas palavras adquiriram na história, a gente pode dizer que sim. Mas talvez seja melhor dizer que, partindo da definição que Jesus deu para a Escritura, a Bíblia está mais próxima de um livro do mundo do que um livro que deveria ser considerado inspirado por Deus. Agora eu fiquei meio perdido, o que eu preciso fazer então? Aproveita esse momento de crise, porque esse é o primeiro passo para uma mudança de mentalidade. Eu espero que você possa colocar daqui em diante Jesus em primeiro lugar, e que as palavras dele sejam colocadas como rocha firme para fundamentar a nossa casa. E Jesus referiu a rocha como sendo as palavras dele, e não as palavras da Bíblia. Na descrição desse vídeo, eu compartilho com você diversos textos apócrifos e também outras leituras espirituais. E a ideia não é que você venha construir um novo cânon bíblico. Muito pelo contrário, que você possa se libertar de toda essa imposição religiosa de que você deve ficar preso a esses 66 livros da Bíblia. Se o número 6 é considerado como sendo o número de homem, o que significaria um homem lendo a Bíblia? Seria homem, homem, homem ou simplesmente 666. Então fica com essa dica profética e fique à vontade para compartilhar na descrição desse vídeo outros textos que você também considera importante. Falou!